o site inteiro é bloqueado. Aí subiu o anúncio com aquele site, você toma bloqueio na hora, tá galera? Eu não achei nenhum site aqui para mostrar como qual é a opção que fica totalmente bloqueado, tá galera? Eu só vou mostrar dois sites que eu achei aqui que realmente ajuda bastante vocês, tá? Fala, galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar de uma das ferramentas que eu tirei o chapéu, onde a gente consegue ver se a gente vai tomar bloqueio ou não. Por que, que a gente consegue ver se a gente vai tomar bloqueio ou não, Ali? Porque essa ferramenta, ela mostra todos os erros que a página do destino tem. Se a página do destino tiver bloqueada aqui nessa ferramenta, a gente já pode ter um sério problema de levar bloqueio, porque se a página de venda já tá bloqueada aqui no Facebook, é uma ferramenta diretamente do Facebook, tá galera? Se ela tiver bloqueada aqui, é, possivelmente assim que a gente subir uma campanha, pode ser que a gente já tome bloqueio ali de cara, tá galera? Então assim, é uma ferramenta onde eu fiquei impressionado com o que ela traz pra gente a respeito de a página estar de acordo com as diretrizes dela ou não Eu vou colocar aqui, que nem aqui Aqui eu coloquei um checkout de um produto bastante peculiar no quesito que É um produto de emagrecimento que tem na, na monetize Eu coloquei só o checkout aqui para ver se ia passar ou não E passou normalmente Ela dá algum, alguns erros aqui falando que tem, tem é, imagens inapropriadas Mas pode ser corrigida Passando aqui, a gente vai entrar num site aqui, ó, que nem eu vou colocar aqui o que eu tô promovendo, né, ó, ó, ó, o Plus Hair, como vocês podem ver aqui, ele já vai dar mensagem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele fala que uma mensagem, é, uma imagem aqui é, pode estar tá tendo problema e pode ocasionar bloqueio, tá, galera? Que nem aqui. Mas o site tá perfeito, você pode subir campanha, pode subir, porém, essa imagem aqui, ela tá chamando muita atenção no Facebook, eu vou ter que trocar ela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 que realmente ajuda bastante vocês, tá? Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui, aqui embaixo na descrição, na descrição do vídeo. Onde vocês podem acessar e colocar o site do produto que vocês estão subindo. Para ver se vocês vão tomar bloqueio ou não, tá galera? Então, ó, eu vou pegar aqui. Tá vendo aqui galera, ó. Não é possível analisar esse site porque o conteúdo não está em conformidade com os nossos padrões de comunidade. Se você acha isso um engano, avise-nos. Mas eu sei que esse produto, realmente, a página de venda é muito forte, é um produto adulto. Então, assim, eu sei que realmente não tem como a gente pedir análise dessa página de venda, porque realmente não tem como, porque é um produto é, de nicho adulto. Assim... Você sabendo disso no produto de emagrecimento, no produto de capilar, no produto de próstata, entre qualquer produto que você estiver promovendo, vocês podem vir aqui, colocar a página aqui para ver se tem alguma diretriz que você é, tem que mudar, né? Que nem na minha página de venda aqui fala que eu tenho que mudar aquela foto, eu vou mudar o mais rápido possível. Assim, é para estar tá evitando a queima do link. Depois que queimou aquele link, já era, galera. É um, é um endereço fixo totalmente na internet que a gente não, não tem como trocar. A não ser que, vamos supor, que nem o meu produto é o Plushair, certo? Como que eu vou pegar outro link, passar outra, uma credibilidade maior do que o plushair.com.br? Então assim, o site, ele, é, ele dá uma credibilidade para os usuários. Que nem se você entrar na Netflix, Netflix.com.br e você ver o link lá, Realmente se passa uma credibilidade. Agora, se você imagina, você entra no Netflix lá e tá lá em cima, lá é vendasonline.com, você já vai ficar meio assim de assinar o Netflix naquele site, entendeu? Por isso, que evitar queimar o máximo do link aqui dentro do Facebook é uma das regras primordiais, porque assim você não toma bloqueio quando você anunciar para aquele site e passa confiança para o cliente. E essa ferramenta aqui me surpreendeu, galera. É uma das ferramentas que eu vou sempre utilizar para promover qualquer tipo de produto, galera. Porque essa ferramenta ela me diz o seguinte: ó, esse site ele não tá conforme as nossas diretrizes. Então eu sei que se eu subir para aquele site eu posso tomar bloqueio, certo? Se tiver queimado é 100% de chance de eu tomar bloqueio. Se eu subir campanha para aquele site que está queimado, é 100% de chance de eu subir uma campanha e já tomar bloqueio na hora, nem entrar em análise, tá galera? Quando o link está queimado no Facebook, esquece galera, não tem como. Eu lembro que uma vez queimou o link da Hotmart, não sei se foi da Hotmart ou da Monetize, queimou. Eu não lembro qual dos links que, que uma época ficou queimado, não sei se foi da Hotmart, Monetize... Eu não, não sei, não me lembro uma época que teve um, um link que foi queimado e todo mundo que subia pra esse link acabava tomando bloqueio e tal. Eu não vou lembrar agora de cor qual, qual que foi o link que tava queimado. Mas assim, galera, se você subir com o um link que tá queimado, a, a chance de você tomar bloqueio é muito, mas muito grande mesmo, tá, galera? Então, assim, então, é o nome dessa ferramenta aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Depurador de compartilhamento. É, eu acho que é isso daqui, ó. Tá aqui. Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui embaixo para você estarem pesquisando, analisando para ver se realmente o link que vocês estão subindo, a página de venda que vocês estão subindo não está queimada ou se tem que modificar alguma coisa que nem eu expliquei para vocês. Como agora que a gente tem estrutura própria, se a gente entrar nesse site aqui e verificar que realmente o produto ou aquela página tá com algum problema que pode ser alterado, a gente mesmo pode alterar e lá no WordPress ou em alguma ferramenta de editor de página, né, editor de HTML, a gente pode trocar, que nem no meu caso. No meu caso, eu vou ter que trocar aquela a foto da headline do, do site. Assim que você entra no site, tem aquela foto onde o Facebook fala que, possivelmente, aquela foto pode ser alternada ali, ou pode ser modificada para não estar tá dando aquele erro, que nem no meu site, apenas uma foto. Tem sites que estão tudo bloqueado e tem sites que nem esse daqui, que não pode ser nem analisado, porque... É indevido para todos os usuários da plataforma ali do Facebook. Essa é uma ferramenta, galera, que vocês têm que utilizar. Que nem eu, eu passei aí no vídeo, no vídeo anterior, eu passei sobre ferramentas onde a gente pode pesquisar é, criativos, ver campanhas que, que estão rodando pra gente estar... Tá é, fazendo, tendo uma inspiração e fazendo nosso criativo. Essa ferramenta é uma das que já tá na minha lista e eu não vou deixar de utilizar, porque assim que eu for promover outro produto, que nem eu tô promovendo agora, que nem agora eu tô promovendo um produto digital, eu já coloquei aqui, já verifiquei qual possíveis alteração eu posso fazer. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui o produto que eu tô promo vou promover agora, né? Eu tô aquecendo a página, tô aquecendo as contas de anúncio, para evitar qualquer tipo de bloqueio. Já calculei ali meu orçamento que eu vou gastar durante 30 dias, 35 dias, que nem eu expliquei para vocês. Mas agora que nem tem o Pix aí, né? ou algumas plataformas estão adiantando até dois dias o boleto, a gente pode reduzir. Mas o meu cálculo ainda é 35 dias. Se, se a gente começar a receber antes, aí a gente faz uma nova... Aí a gente faz é, um novo cálculo ali, onde a gente pode estar... Tá baixando aumentando o orçamento e baixando o período que a gente pode gastar o dinheiro ali sem ter problema tá galera é um produto que eu vejo que é bacana aqui no mercado tem muita gente promovendo produtos semelhantes e eu acho que vai dar muito boa se vocês quiserem saber do produto deixa aqui nos comentários e no próximo vídeo eu trago para vocês